Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios Juarez da Guerra aqui com vocês. Exatamente, Alanios Juarez da Guerra aqui, Ricardão, porque nós temos que trazer para vocês o trailer em 4K de história do God of War que foi revelado aí no State of Play, só que, como já fizemos a referência aqui, do. Dublado em português do Brasil, meus amigos Sim, a gente tava esperando muito para poder sair A gente achava que até ia demorar um pouco mais, né? para eles poderem revelar esse trailer dublado para nós Mas saiu e nós temos sim que mostrar Fazer um react, né? Vamos dizer aqui Com essa dublagem agora com muitos, muitas cenas de diálogo, cara E a gente vê a voz do nosso querido Ricardo Juarez aí Que a gente gosta tanto Que a gente deve fazer conteúdos aí também mais para frente para vocês, cara Coisas novas vindo aí, hein? Então vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas. Vamos gravar aquele reactzão ali, conforme for, a gente volta um pouquinho poder prestar atenção. E é bom que a gente vai conseguir sacar melhor algumas cenas de diálogo, saca, com a dublagem. Então, simbora! Todo mundo tem segredos. Papai. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. que Eu sei que você é matador de deuses. O que vocês querem de mim? É o deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Kratos per aí Todo Você esse sangue quer? nas suas mãos? Nas mãos do seu filho? O que não fala pra mim? Não posso falar, mas precisa confiar em mim. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo! Porque tudo que importa é que esteja seguro! Não é só isso que importa. E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Falso Deus! Pelo pai de Sado! A morte pode me levar. Quando chegar a hora. O que você sabe sobre ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. o monstro que mata sem nenhum motivo. Sem é nenhum motivo, não. Não. Que cena linda, velho. Eu não canso de falar. O destino surpreende se você deixar. <risos> Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Nós vamos fazer o nosso destino. Nossa, cara, pelo amor de Deus. Vou jogar em português. Vou. Cara, <risos> mas vamos lá. Eu sei que você. A Voz do ti você conseguiu identificar de alguém? Eu sei que você. Mano, Mata de Deus. Cara, na moral. O que vocês querem de mim? É o deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Agora, Odin. Mano, eu acho que eu saquei quem que é o Odin. Você entendeu? Você pegou o tom da voz? É alguém muito conhecido, eu acho, que a gente, já, que a gente gosta pra caramba, inclusive. Véio. Escuta a então, voz do Odin. Ó, ó, ó, Escutem aí, chat. Escutem o que eu falar. Escuta aí, Alanis. Quer, Kratos? Todo esse sangue nas suas mãos. É um senhor mais nas velho. Nas mãos do seu filho? O que não fala pra mim? Não posso falar. Mas. Deus da guerra? Que vocês queriam? De novo. Você não quer guerra. Quer, Kratos? Todo esse sangue nas suas Opa. mãos. Nas mãos Ai. do seu filho? O que não fala pra mim. Ó, oh, eu, é, eu vou dar uma dica. O que você acha que é, mano? Porque a voz... Dela... É de um personagem de Dragon Ball. <risos> é de um personagem Ux, de Dragon Ball, velho. Puta é merda, tô ligado. A, a voz não tá tão grossa, <risos> igual eles usam no Dragon Ball, por exemplo, mas dá pra você sentir na tonalidade da voz, mano. É o Frieza, cara. É isso que eu ia falar. É isso que eu falar. eu ia falar. <risos> É o Frieza, velho. O Odin é, é o Frieza, mano. Assim, obviamente, eu não tenho certeza, eu tô falando com base no que eu tô ouvindo aqui da voz do Odin, uhum. que a gente acabou de ouvir. Mas se vocês repararem, não tá tão grossa como é a voz do Frieza, porque é o estilo que ele emprega na voz do personagem, do Dragon Ball, né? Mas aqui no Odin, cara, se vocês pararem pra poder prestar atenção, uhum. assim, você sente ali o tom do Frieza, só que mais ameno, sabe? Sim, sim. Deixa eu até jogar um pouco mais pra frente, que ele fala mais, quer ver, ó. Você, na sua vida, já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Oh. Essa Olha. puxada que ele deu no tipo. Esse tipo, sabe? Pega em frases do Freeza assim, que ele dá essa puxada nessas palavras também. É o Freeza, cara. É o Freeza no Odin. Nossa. Cara! Nossa. Meu... Eu queria, eu queria ter o nome dos caras na ponta da língua, igual muita eu também, gente eu, eu não, não tá. consigo, cara. Eu não consigo. Tem a galera no canal aqui que é fodástica, mano. Você fala o é. personagem e a galera já pum, aí já é o nome, o nome do dublador. Tenho certeza que tem muita gente que tá vendo aí agora o vídeo que vai botar aí o nome na hora, assim, na lata, velho. É, e do, do, do T.I.R. também, provavelmente. Do T.I.R. também, é, exatamente, galera. Do T.I.R. eu não consigo identificar. Se vocês souberem, botem no chat, nos comentários. Eu sou Mr. um deles. Alguém já venerou você na sua vida? Muito frisa. Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não. Esse tipo também? Tá você só consegue ligar pra si mesmo. Para o monstro que mata sem nenhum motivo. <risos> O destino surpreende Maravilha. se você deixar. É muito Na moral. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. <risos> Vamos fazer o nosso destino. Meu Deus do céu, eu não consigo, cara. Eu também não, cara. É assim. É, eu, eu, sinceramente, achava que ele, legendado, né, que a voz original ia me empolgar mais, como geralmente acontece. Mas essa dublagem tá muito boa, cara. A dublagem tá espetacular tá espetacular. Sim. Que isso? Mano. Sério. Eu fiquei mais repado com ele em português, cara. Sim. Da primeira vez que isso acontece, de verdade. Não tô mentindo. Bom, minha gente, então assim, não, não, a gente não vai se delongar muito mais, porque a gente já fez a análise, inclusive. Análise não, né? A gente fez o nosso react e observando alguns detalhes do trailer. Né? Pode ser que a gente traga mais um vídeo ainda, mais vídeos, né? Pra poder falar sobre outras coisas do trailer aqui ainda com vocês. Mas comentem aí o que, que vocês acharam desse trailer dublado do God of War. E se vocês acham também que o Odin é o Freeza, Eu tenho praticamente certeza, mano Pela tonalidade da voz Principalmente daquele tipo que ele manda ali Eu lembro muito vívido na minha memória O Freeza falando assim no Dragon Ball uhum. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal Quem vocês acham que é o Tir também Que a gente não conseguiu identificar A gente vai adorar ver os comentários de todos E não se esqueça de deixar o seu likezão aí Se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui Um beijo pra todo mundo aí Até mais é? Vamos!